Wicca é uma religião antiga e que sobreviveu a épocas imemoráveis. Culto ao diabo e criaturas do submundo, magias e maldições, sortilégios. Será mesmo que tudo isso é verdade? A bruxaria moderna tomou corpo e continua sempre na boca do povo. Será mesmo que você sabe tudo o que precisa sobre essa religião cheia de bruxas?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 o nosso encontro. A Oika é e sempre foi o grande amor da minha vida. E durante todos esses anos de busca mágica, eu encontrei diversas pessoas que tiveram e que têm. É, e estão descobrindo esse amor por essa religião tão poderosa e cheia de magia. Também é muito difícil de encontrar aquelas pessoas que dizem o seguinte, eu comecei pela Wicca, mas agora eu tô praticando tal coisa ou estou em tal lugar e parece tão mais incrível. E aí a gente vai perguntar um pouquinho mais né, para essa pessoa sobre o Wicca, de que coven ela foi, se ela foi iniciada ou se ela, enfim, né? É, sabe alguma coisa além do que ela supostamente sabe, no final das contas ela não sabe responder direito nada, porque na verdade ela nunca saiu dos livros. E aí que tá o pulo do gato. A Wicca é uma religião iniciática, ela vai além dos livros. Então, existem muitas tradições, e dentro dessas tradições existem mistérios mágicos, mistérios iniciáticos wiccanianos que não são revelados. Então, eu, Cedric Nightingale, sacerdote de bruxaria, vou trazer para vocês nesse vídeo informações muito importantes para você do outro lado que está interessado pela Wicca encontrar luz e conhecimento. E a gente vai desmistificar um pouquinho dessa religião tão incrível para que você talvez possa aí se tornar um bruxo ou uma bruxa. Por isso, assiste esse vídeo até o final, porque bruxo foda é bruxo que entende das coisas.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 Dort.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 Thank <laughs>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 é, com regras né, que são ditadas de como se cultuar, pensar, sentir aquela religiosidade e tudo que tem relação com ela e fora disso está errado, a wicca é uma religião ortopráxica, então os aspectos mais importantes... É, da nossa religiosidade são as experiências advindas dos rituais e dos mistérios revelados pouco a pouco. Os aspectos mais importantes, eles são as vivências e a experimentação que é dada através da oportunidade de entender os caminhos mágicos pelos rituais e pela própria vida. Afinal de contas, é, a intenção é, da Wicca não é dizer para as pessoas o que elas devem e como elas devem sentir. Muito pelo contrário, é a busca através de suas próprias experiências. Buscar através disso a direção para a realização dos seus sonhos, desejos e objetivos. Outro ponto muito importante para a gente ressaltar aqui é que a Wicca é uma religião iniciática. Ou seja, para que você acesse e adentre os mistérios mais profundos, é preciso que você esteja em uma tradição séria, idônea e que tenha uma linhagem. E assim ela vai te proporcionar um treinamento adequado. Eu sei que essa parte pode parecer um pouco confusa, mas a gente não pode esquecer que a Wicca foi trazida à luz por Gardner e ela já era uma prática fechada e iniciática, contendo todo um sistema de treinamento e hierarquia. E apesar, né da gente encontrar diversos conteúdos a respeito do assunto pela internet em livros se você for analisar todos eles sempre vão falar as mesmas coisas mas de formas diferentes porque na realidade todos os livros e conteúdos né que foram gerados por iniciados eles vêm como uma maneira de sanar as principais dúvidas e a partir dali você aí do outro lado buscar encontrar em um covo em uma tradição que possa te dar o treinamento e te iniciar, e a partir daí ter um treinamento adequado e se tornar um bom bruxo, uma boa bruxa. Então, se você não sabe o que é uma iniciação, a importância da iniciação e para que ela serve, eu vou deixar aqui em cima também nos cards um vídeo para você, onde eu falo tudo o que você precisa saber a respeito disso. Dentro da Wicca, as tradições elas são muito importantes, porque elas são um espaço que guarda de forma segura os mistérios que são transmitidos oralmente, de bruxo para bruxo, desde Gartner, desde quando ele trouxe a Wicca à luz. E embora algumas pessoas achem né, que tradições são uma maneira de dificultar o acesso, eu acredito que isso é realmente o oposto, né, porque uma tradição é como uma faculdade, onde você vai ingressar, vai estudar com os melhores professores daquele sistema, então você vai se formar e aí você vai começar a sua jornada como um bom profissional da área. né as tradições, elas são exatamente isso, são espaços seguros de desenvolvimento e estudo mágico para que você, aí do outro lado, possa aprender de verdade todos os mistérios que uh, te possibilitem aí a transformação pessoal que estão conectadas e contidas dentro das práticas wikanianas. Outra coisa muito importante né, a ser falada sobre tradições é que elas são rastreáveis, ou seja, é fácil da gente identificar quem é de verdade um iniciado é, de quem não é. E, e isso é, é um passo muito importante, né? Se você acha difícil encontrar, por exemplo, uma tradição ou líderes de tradições que são válidas é, e sem ficar com o seu coração na mão, né, estando tranquilo, de saber que você está num lugar seguro e idôneo, é, com sacerdotes e bruxos que realmente são treinados, você consegue através exatamente disso, das linhagens e das tradições que foram nascendo a partir umas das outras, né? Elas possibilitam que a gente perceba a funcionalidade real daquilo e também mantenha a idoneidade do trabalho mágico. E se você também não não conhece tradições, não sabem quais tradições wiccanianas estão aqui no Brasil, é, e se você quiser conhecer também outras vertentes que não seja wicca, vou também deixar uma playlist aqui, aonde tem diversas tradições mágicas que são muito importantes na sua jornada para você conhecer. Uma coisa extremamente importante da gente falar com relação ao treinamento iniciático, tá? Não se cobra para ensinar Wicca. E eu sei que existem diversos cursos sendo vendidos na internet de Wicca, com apostila, certificado e até prometendo iniciação. Mas a Wicca é uma religião iniciática passada através das tradições de forma vívida, oralizada entre os covens. Não se cobra por formação, não se emite certificado icaniano, tampouco se vende apostila prometendo esse tipo de coisa. A UICA não é um curso didático certificado pelo MEC, ela não é EAD. A Wicca é uma religião uma religião iniciática. É, pode ser que tenha alguns grupos até que definam valores entre si, né? contribuição para os gastos coletivos, despesas do coven, água, luz, vela, material, entre outros usos daquele grupo em específico. Né? Outros talvez é, prefiram trabalhar com doação. Isso existe dentro dos covens. Você só vai achar um treinamento de verdade dentro de um coven de uma tradição que seja idônea. É muito normal que quando você entre né, para uma tradição e se inicie, você se torne bruxo e sacerdote, né? São nomenclaturas importantes porque são duas funções muito distintas mas muito poderosas dentro da prática wiccaniana. O bruxo, né, porque você é capaz de trabalhar com magia, que é algo que a gente acredita na nossa religião. E sacerdote, porque você se torna a voz dos deuses para você e para sua comunidade, podendo ser, né, um ponto de apoio, de cura, de transformação, seja para você mesmo ou para sua comunidade, para as pessoas que te busquem dentro da jornada delas, dentro do caminho mágico. Normalmente as tradições wiccanianas elas vão ter três graus iniciáticos e esses graus, eles vão falar sobre a funcionalidade da tradição e do coven, né? E dos cargos também, às vezes, dentro de cada é, espaço. Cada grau iniciático, automaticamente, vai executar talvez uma função distinta dentro daquele coven ou vai designar um nível de aprendizado. Tudo isso pode ser variável, tá? Tanto em números de graus iniciáticos, quanto na questão de autonomia e conhecimento, tá? É muito facultativo dentro dos, dos covens e das tradições. Normalmente, o primeiro grau, né, ele vai ser comparado ao nascimento, né? É um novo membro que tá entrando no coven, ele tá aprendendo. O segundo grau, ele vai ser tipo uma puberdade, onde em alguns grupos você ganha mais autonomia, se torna um nível acima da hierarquia. E o terceiro grau, geralmente você é um adulto, é, considerado um elder da, da, daquele grupo, conhecedor dos mistérios mais profundos e até, em alguns casos, podendo sair, se desvincular e criar o seu próprio coven. Outra coisa que perguntam bastante sobre a Wicca é se ela tem uma bíblia ou um livro sagrado né, de ensinamentos né, ou diretrizes de como trabalhar e seguir. Mas a gente vai ter uma coisa chamada Livro das Sombras, que nada mais é que um tipo de livro de receitas com uh, os principais passos para que você possa ter uma prática mágica. E é através desse livro que a gente vai se nortear e vai se embasar nas práticas básicas, né? Então a gente vai ter uma liturgia base, textos que são importantes e rituais que são essenciais. Porém, tudo que vem além é muito pessoal e distinto, né? De tradição para tradição e de coven para coven, mas ele pode ganhar nuances por conta é, desse aprimoramento, desse movimento que a Wicca tem ao longo do tempo, né? Então, tudo que vem além daquilo que foi escrito no passado é muito pessoal e distinto, de tradição para tradição e covem para covem. A gente não pode esquecer... É que nós somos uma religião de saberes orais também. Então, além do Livro das Sombras, muito é ensinado oralmente, passado de iniciado para iniciado, ao longo de todo o processo de treinamento, né, que vai levar aí um tempo considerável para que os graus sejam obtidos. Porque a Wicca é uma religião de experiência, de experimentação, dentro do seu processo, suas próprias conclusões, sensações, a jornada, uma jornada humana única. Embora aprendizado seja um aprendizado praticamente padrão, a jornada é muito pessoal. E nós temos apenas um dogma, sem nenhum mal causar, faça o que desejar. O que uh, inerentemente vai estar ligado à ideia da lei do retorno e que a gente vai... É, utilizada a visão da própria natureza, né? O tempo todo, aonde toda ação tem uma consequência, né? Faça o que você desejar, vai chamar a atenção da bruxa para uma coisa importante, que nada mais, nada menos, que é a sua atitude de responsabilidade. Onde a partir do momento em que ela se movimenta para alcançar um desejo, ela também assume toda e qualquer consequência da sua ação. É uma forma de garantir que o desejo da bruxa seja puro e verdadeiro e ao mesmo tempo é uma declaração consciente de que ela aceita a responsabilidade pela sua vontade independente das consequências eu vou te fazer um convite agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo selo de verificação de membro que vai aí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 de desenvolvimento mágico aonde você vai ser guiado por mim através de conteúdos aqui do canal e também de material exclusivo e é muito fácil se tornar membro é só você clicar no botão Seja membro, que fica aqui embaixo do lado do botão inscreva-se. Ou então, clicar aqui embaixo também na descrição do vídeo, no link que tá lá, seja membro, certo? Escolhe a sua categoria, escolhe a categoria que melhora e faz sentido para você. Escuta o chamado dos roxo noise e vem fazer parte da nossa revoada. Todas as informações que eu trouxe para vocês são muito importantes para que vocês possam compreender de, um, de uma forma mais completa como a Wicca funciona. Mas, para além disso, eu também gostaria de falar um pouquinho da minha visão pessoal. É, afinal de contas, nada do que eu disse aqui para vocês nesse vídeo é novo. Basta vocês pesquisarem um pouco mais a fundo que vocês vão encontrar tudo que eu falei aqui nesse vídeo, né? Obviamente com palavras diferentes, né? Mas as informações em si são as mesmas de outros lugares que falam sobre o ICA, né? Por quê? É sobre isso. A gente vai informar para vocês como funciona justamente pelo fato da Wicca ser uma religião iniciática e os mistérios mais profundos estarem contidos nos covens e nas tradições. A Wicca é uma prática religiosa né, que é viva, ela também é um sistema mágico que possibilita os bruxos né, gerarem grandes transformações né, internas e externas, facilitando aí a busca por si mesmo né, e a concretização de objetivos pessoais. Eu cheguei até o Ica porque eu estava buscando o sagrado dentro de mim. E embora eu tenha crescido né, em uma família muito amorosa e cuidadosa, eu estava inserido num meio religioso que uh, ia contra quem eu era minha condição sexual e pelo fato de eu ser um homem gay eu era tido como algo não sagrado né e até mesmo um pecador eterno onde eu teria uma perdição eterna né eu estava fadado a essa perdição e jamais seria considerado uma figura divina e dentro desse processo eu fui em busca né e acabei encontrando a wicca e dentro da wicca eu consegui enxergar o sagrado dentro de mim e perceber que eu sou uma extensão da divindade, assim como eu aprendi que o meu amor é sagrado, e que esse amor também é a extensão da deusa, do Deus e da força criadora de todas as coisas. E que esse amor é capaz de tocar as outras pessoas, curar as outras pessoas, empoderar as outras pessoas, para que os outros possam conquistar os seus objetivos e se sentirem mais fortes. É uma religião de vida, de alegria, transformação e esperança. A Wicca é, um, é um dos grandes pontos importantes dentro de toda a minha jornada de vida e existência e que fez com que eu pudesse enxergar o divino que existe dentro de mim e fora de mim e fazer com que todas as coisas e todas as, as linearidades e, e questões complexas da minha vida ficassem em harmonia. E para além dos feitiços e dos rituais, que são todos muito bonitos né, e enfeitados, como vocês veem nas fotos aí na internet, né, é, usadas né, pelas grandes indústrias é, do cinema, é, para criar essa estética toda né, chamativa, é, eu sei que isso tudo chama muita atenção, mas isso não é o que está em primeira mão dentro da Wicca. Existe magia sim, existe execução mágica dentro da Wicca, mas a Wicca é uma religião de consciência, que faz com que a gente possa se aproximar é, e se conectar cada vez mais com nós mesmos, com a natureza e com toda a extensão e expansão do Deus, da deusa, que são as forças criadoras e sincrônicas que estão em tudo. É... Bom, esse é o meu relato também como o Icaniano. E se você quer aprender um pouco mais sobre o Ica, se ficou alguma outra dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. ¡Chao!